Olá a todos, bem-vindo ao canal Só Vendo. Aqui você encontra os melhores vídeos da internet se inscreva e deixe seu like. Hoje vamos mostrar para vocês alguns cachorro mais temido do mundo. E esse é o cão pastor da Ásia Central, não é muito conhecido no Brasil, mas é uma das raças mais antigas de cães. É muito popular em países como Turcomenistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Cazaquistão e Afeganistão, por ser encontrado em uma extensa área, desde os Montes Urais, na Rússia, até várias repúblicas na Ásia Central. Recebeu diferentes nomes e adquiriu características distintas de acordo com o local em que se encontrava. O pastor da Ásia Central também conhecido como alabai ou alavar. Pode atingir até 80 quilos em um metro de altura olha só ele de pé. E se você deixá-lo com raiva vai se arrepender. Dá uma olhada nisso. Até os predadores mais perigosos temem. Até o tigre reconhece a superioridade e admite a derrota. A tigre nem mesmo o urso se arriscaria a cruzar seu caminho. E tibeta Mastiff, ou Duque, nome original em chinês, que significa o cão amarrado, é uma das raças mais raras do mundo e difícil de ser encontrada fora da China, seu país de origem. Seu porte elegante e pelagem abundante, além do seu tamanho gigante, fazem com que o mastim tibetano seja uma das raças mais imponentes de todas. Mas não se engane com sua aparência amedrontadora. O mastim tibetano é doce e calmo quando se sente protegido, e costuma ser extremamente protetor com sua família. Mastim tibetano. <risos> Do mundo pesando até 100 kg e também o mais caro, valendo entre 2 e 7 mil dólares. Olha como ele é ameaçador quando está irritado. Ele não deixa que um gangue perto de suas presas. O tibetano protege um lobo dos outros. É assim Sim. que essa raça reagia a uma ameaça. Mas com seus amigos, ele é muito dócil. Esse é um Pitbull Terrier americano. O American Pitbull Terrier é uma raça com uma fama injusta de violenta e agressiva. Devido às suas origens, foi usado como cão de briga, e ao é atual uso indevido de alguns estúpidos. Não é de se estranhar que protagoniza uma série de lendas urbanas em que são colocados como um monstro. Ao contrário destas crenças populares, os donos de Terrier afirmam que é um dos cães mais carinhosos e divertidos. O temido por muitos devido a sua aparência ameaçadora e personalidade. Forte embora essa raça pesa tipicamente 20 a 30 kg ela pode pegar sua presa em qualquer lugar. E aqui está mais uma demonstração de sua força. Com como assim você não precisa ter medo de andar em becos escuros pois ele vai proteger o dono contra qualquer ameaça. Qualquer marombeiro ficaria com inveja desses músculos. Será que alguém se atreveria a tirar a comida dele? E esse é Doberman esbelto e musculoso, o doberman, ou dobermans, pode parecer assustador para quem não está acostumado com ele, porém trata-se de uma raça calma e amigável, esse é o ataque de um doberman eles não são apenas fortes mas também incrivelmente rápidos, e esses cães são capazes de atingir 50 km por hora, o doberman pode atingir 60 cm de altura e pesar até 45 kg, quanto à sua natureza você não encontrará um cão mais confiante e nobre. What <laughs> nobre, e esse é Rottweiler, um cão robusto, com um forte instinto protetor, o Rottweiler é particularmente resistente, versátil, ele pode ser tanto um gigante gentil e maleável quanto um guarda intrépido e feroz, Rottweiler são territorialistas e não vão permitir que estranhos entrem em sua propriedade ou em sua casa, esse cão de 50 kg pode puxar um jipe, por isso eles são considerados a raça mais forte em termos de capacidade física física E é assim que o Rottweiler reagir quando se Ou sentir que seu homem está tá em ser provocado. Obrigado por nos assistirem, espero vocês em breve. Se inscreva no canal e deixe